Assistente técnico, né? Como vocês podem estar vendo aqui no vídeo, né? Vamos ter assistente técnico aí. É, vai ajudar você na tática, né? Em mudança de tática, em várias coisas aí no desempenho da sua equipe. Vamos estar vendo o trailer? Eu vou estar pausando aqui, vou estar soltando o trailer para vocês aí. Né? Tá aí o trailer. Esse é o trailer aí. Tá mostrando as novidades, né? Tá aí, ó. Uma das primeiras novidades aí é o assistente técnico. Como vocês podem ver aí, né, tá mostrando aí, ó, analisar, analisar, feedback de jogos, controle, performance do time, como tá saindo, né. Como vocês podem ver aqui, tem o um número, né, deve ser o, a partida, né, é, no, no decorrer da partida, o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, né. É isso aí, esse daí é um vídeo, né, da primeira, de uma das primeiras novidades. Muito interessante, vai ser importante, né? É Ajuda de assistente técnico, né? Uma coisa que vai incrementar, é, incrementar mais o jogo aí. Né? Tá aí o pré-registro no Google Play e tal. Vamos ver agora a segunda novidade que acabou de sair aí, mano. Tem duas horas aí que acabou de sair, mano. É a adição de torneios de pré-temporada. Entre em um torneio de pré-temporada. aumente suas finanças antes do início da temporada. Uma oportunidade extra para... Detalhares e é... é aqui Encomende o seu FM né o SM 20... 22 né que é lá no, no, no site do Google beleza E aqui também vocês podem estar tá adquirindo a Beta aí no, no discord né vamos soltar aí o trailer aí mano Que acabou de sair aí no, no no Twitter né do soccer manager 22 tá soltando o trailer aí aí o trailer é né? o segundo trailer aí Segunda novidade aí, muito interessante, pô, a adição de torneio de pré-temporada, mano. Muito interessante, hein? Como vocês podem estar vendo, entre numa pré-temporada. A gente vai escolher aí, dependendo do país que a gente estiver jogando, né, Vamos escolher entre Europa, América e Ásia, né. Tá aí os torneios de pré-temporada, os times ali embaixo, como vocês podem ver. Vamos estar escolhendo aí e vamos tentar ser campeão. Conquistar o título aí e ganhar uma grana, né. Uma grana extra aí pro jogo. Mais uma vez aí. É, pré-registros aí, né? Do, do jogo, né? Vocês podem estar tá entrando no Discord da SM22 aí também. está se cadastrando lá no Google Play, né? Para ter o jogo, né? Registrar o jogo aí, beleza, galera? Essa foi a novidade. Espero que vocês tenham curtido aí. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal ative o sininho para estar tá recebendo novas notificações. Uhum. Passe nos nossos canais, parceiros. Link na descrição e tamo junto. Valeu, galera. Fui, tamo junto. Só que o Manager 22 chegando aí. Falou, é nóis! <música>